Já estou é já. Uh -huh. Olha, chamaram até os bombeiros, tem gente fotografando. Tá cheio de polícia aqui. Estão dizendo que é uma bomba que tá lá dentro. dentro parece que é dentro de uma mochila. Aí, o povo tudo indo embora. O desceu aqui na cidade industrial. Tem bomba lá na Estação do Eldorado. Dizem né, que tem. Né? Em vez de colocar a bomba lá em Brasília, eles colocam na Estação do Eldorado. Bando de... Esses bandidos brasileiros, tenistas, é um bando de. Bando de filha Vai colocar bomba em Brasília, trabalhar, bando de. Olha é o que vocês estão fazendo aí, ó.